Primeiro fato e o segundo fato, todo primeiro fato, pode ser que você queira deixar alguma responsabilidade para trás de algo que você. Estava fazendo e não quer mais fazer. E também tem aqui uma nova perspectiva de alguma situação que você não enxergava antes. É como se você falasse: Nossa, era isso o tempo todo e eu não me liguei. Pode ser também. Só a sensação de se sentir de escanteio e aí pode acontecer um gelo de uma situação que você deixa congelar por não querer mais e também a opção de manter essa situação com a energia de muito esforço de alguém que tenta outras formas de não soltar esse algo, que pode ser uma situação, uma pessoa, uma versão antiga sua, um lugar, então adapta para o seu momento. E o segundo fato é quase igual ao primeiro, porque há um medo aqui, medo de não conseguir se ver longe dessa situação, de não conseguir seguir em frente, de não ter opções melhores, porque você pensa muito, você sente muito e não sabe mais o que pode ser real daquilo que não é real. Então, você pode se deparar com o momento de filtro. Filtrando o que você vai manter. Daquilo que você vai modificar. E esse momento parece ruim, parece um momento escuro de alguém que está virado pelo avesso, mas é renovador como um banho que limpa, que refresca. Depois te acalma e te renova com muita paz, tá bom? Gratidão.